Olá queridos irmãos, irmãs, que a paz esteja com todos vocês, amém. Irmãos, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, do capítulo 1 ao 150. E hoje, faremos as leituras dos Salmos 40 e 41. E o que representa o Salmos 40? Conheça essa passagem bíblica completa. Vejam. O Salmo 40 e é a sua mensagem. Quando rezamos com fé, ainda é necessário que a paciência ande lado a lado com o poder da nossa fé. Esperar em Deus com sabedoria. E assim, seguimos para leituras dos Salmos 40. Salmos 40. 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e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 e que não respeito os soberbos nem os que se desviam para a mentira. 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti, em se eu os quiser anunciar, e deles falar, são mais do que se podem contar. 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. 7. Então disse, desde que venho, ou no rolo do livro de mim está escrito. 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, o oh sim, a tua lei está dentro do meu coração. 9. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. 10 Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, ou apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. 11 Não retires de mim, Senhor,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 16. Folguem e alegrem-se os que te buscam, e digam constantemente os que amam a tua salvação, magnificados seja o Senhor. 17. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, ou não te detenhas, ó meu Deus. E assim fechamos as leituras dos Salmos 40. E seguiremos para leituras dos Salmos 41. Leituras das orações dos Salmos 41. O que representa os Salmos 41? Vejamos. O Salmo 41 é um salmo de lamentação ou mais, como começa e termina com louvores, pode ser também chamado de salmo de louvor, de Davi para o Senhor. Em última análise. Mostra a vitória de Jesus, o Salvador, sobre seus inimigos que o desejavam mal, especialmente o seu maior inimigo, Satanás. As pessoas também perguntam. O que quer dizer Isaías 41? Resultado de imagem para o que representa o Salmo 41 na Bíblia. Neste capítulo de Isaías 41 estudo é tratado de uma denúncia do Senhor Deus contra as nações e seus falsos ídolos. Afinal, não faz o menor sentido confiar em deuses que não falam, escutam, construíram algo ou sabem o que vai acontecer daqui para a frente. E sendo assim, seguimos para leituras dos Salmos 41. Salmos 41. 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. 2. O Senhor o livrará, e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama de doença. 4. Dizia eu, do Senhor. Tem piedade de mim, orsara Sara minha alma, porque pequei contra ti. 5 Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: Quando morrerá ele e perecerá o seu nome? 6 E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontou a maldade, por saindo para fora, é disso que fala. 7 Todos os que me odeiam murmuram alma contra mim, contra mim imaginam o mal, dizendo. 8. uma doença má se lhe tenha pegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. 9 até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. 10. porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. 11. Por isto conheço eu que tu me favoreces, em que o meu inimigo não triunfa de mim. 12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. 13. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e Amém. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 40 e 41. Pessoal, as pessoas estão muito felizes com o bom trabalho dessa obra em pro das pessoas que vivem em algum momentos de aflições. Então ajudem a este trabalho crescer ainda mais e ter credibilidades. Então continue seguindo aqui no TikTok e acessem o canal no Youtube e se inscreva, e assim, possamos ajudar muito mais pessoas, que estão vivendo momentos de aflições, e vamos trazer até elas, através destas orações, aberturas de todos os seus caminhos, e as proteções divinas em suas vidas, e amém. Fiquem com Deus nosso Senhor, e até os próximos vídeos.